O serviço de hoje não vai ser nada fácil. O restaurante acabou de abrir e já tem gente se enrolando nas praças. Gente, um abraço, viu? Tá difícil aqui o encanamento desse negócio. Vai que você consegue, Mari. Segura. Cara, relaxa. Vamos lá. Eu tive uma dificuldade real em fritar camarão. Agora foi. Vem, vem, vem. vem. Obrigado. Nada. Consumir, por favor. Mário, não tá padrão. Olha aqui. Você coloca embaixo que não tá empanado pra enganar quem? Não, chefe, eu peguei o outro. Eu peguei Oxi. do outro que tava empanado. O bem, esse aqui tá perfeito, Porra. esses daí não estão. Devolve tudo. Ô, Mário. Oi, chefe. Vem aqui pra frente, Rodrigo, vai pro lugar dela. Ouviu, chefe. Se você quiser, você pode reorganizar a equipe toda aí. Ou você achar que tá bom assim? Não, tá legal. Eu entro na Estação da Mariana, tá um caos ali. Eu tento me posicionar e eu tenho que soltar uma mesa grande, que foi realmente ali, é o desafio mais difícil. Tem que soltar três entradas diferentes em tempos diferentes. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Quarenta minutos de serviço, eu só liberei duas entradas. É sair agora. 14 cordeiros. Rodrigo, preciso de mais um camarão. O. Rodrigo tá salvando a praça, que eu deixei atrasada. E a massa, que é a próxima, tá deixando tudo no esquema. A mesa é liberada do primeiro prato. Como é que tá? Mais, do, mais dois minutos, chefe. Um. Ok. O que, que é isso? Chef, Omelete! Omelete? Não, chefe. O frigideiro tava muito quente. É, né? Eu percebi. Caramba, que técnica. Parabéns. Belo carbonara. Que... que... Na hora que eu jogo o preparo da carbonara, ele já coagula na hora e o chefe vem em cima. Então, é, agora é tirar isso da frigideira, pegar uma frigideira fria e fazer de novo. Calma aí, aí calma, não, calma, vambora aí. Vamos lá, vambora, é só tirar calma, essa frigideira calma. do foco. Tem que manter calma tirar a frigideira. Foco, do... não, só não, só tirar a fideira. Meninos, quanto tempo a massa? Mas, deixa eu ver atrás aí. Não, não. Mais uns três não, minutos. Três cara, minutos. Três cara, coloca esse espaguete numa maior que dela não... Já tem, já tem bastante. Nossa, que erro de principiante agora, velho. Essa mesa tá chegando em 25 minutos já de espera. Ouviu, chefe? Você não tá muito desesperada com isso? Não, chefe, acabei de soltar que o Diego e o Renan têm um pouco de dificuldade para se organizar, mas me parece que eles vão se encontrar. Na sequência, um risoto, dois carbonaras, um fagottini. Ouviu, chefe? Em seguida, dois cordeiros, dois milaneses e quatro crepes, Ok, ok. okay. É, nessa altura do campeonato, a gente não pode ficar escolhendo, né? Praça. Você tem que se doar e ter foco e vai embora. Não tem que ficar escolhendo, não. Sem sal? Do que, que é esse risoto? De ervilha. Com? Tá faltando queijo. Não, não tem gosto nem de gorgonzola. Gorgonzola. Eu acho que o que? Tá faltando sal, mas eu acho que é só o gorgonzola. Tá. Não é? tão complicado, porque é só colocar mais gorgonzola e finalizar o risoto. Dá pra, dá pra soltar. Onde eu tô? Okay. Sabe onde você tá? Tô aqui. Você tá no Hell's Kitchen, perto da final. É, eu sei. Ah. Isso. Um empanamento que... É bom. É Receber uma crítica é muito doloroso. Porque eu não tô aqui tentando ser chefe, eu vivo disso. Ser exposta assim desse jeito é é doído. Mariana, Oi. vai pro lugar do Bruno. Bruno fica aqui. Quando o chefe me pede pra eu trocar com a Mari e ir pra Boqueta cantar as comandas, é uma coisa que eu já faço há algum tempo, acho que não vai ter problema. Deixa eu só Ó, mandar... Vamos, essa solta, solta essa massa tá. pra mim agora e vamos tá trocar de prato. Vamos Pode ir? Vai. Beleza. Tá dois isotos, dois carbonaras e um fagotinho. Ok, tá saindo agora. Ô, oh, oi, tá faltando três camarões e uma casquinha. Ouviado. Oh, o chefe quer ver o cara que vai pra cima, não tem medo e grita quando tem que gritar, chama atenção quando tem que chamar. Rodrigo, troca com o Renan e com o Diego. Os dois vão pra entrada e o Rodrigo vem pros outros e de massas. Deixa eu só soltar Vamos essa Vamos liberar mira. essas entradas rápido, gente. Vai, galera. Pelo amor de Deus. Vamos, Rô. Vamos. Cadê outro camarão? Tá aqui, ó. Foi. Duas ostras, uma casquinha e três camarões. Rodrigo, vamos tá lá, faltando. eu tô em que mesa agora? Rodrigo, tá faltando um pano debaixo da casquinha. Aqui, Bruno. Aí, chefe. Liberado. Sete. Mesa sete, seis pessoas. Oi. Ok. Eu chego nas entradas agora e já tá tudo atrasado, tudo agarrado, já tem muito tempo de espera. E eu tô com o Diego. E agora é tentar pegar esse tempo que foi perdido aqui, esse atraso e, e mandar isso tudo, cara. Botar, botar pra quebrar nessas entradas. Renan. Oi. Ó. Vai lá. Vocês têm pra agora. Eu quero um camarão. Ok, um camarão. Ó, oh, total, pra soltar duas mesas. Três camarões, uma casquinha e uma ostra. Uma casquinha e uma ostra. Isso. Ok. Já tem 55 minutos pra soltar três mesas, gente. Essa São aqui três é mais entradas. Um assim. Pra gratinar. Quem fez isso aqui? Foi eu, chefe. Falta gratinar um pouco mais. Não, falta encher essa casquinha de siri. Porque não tá indo assim. Não tá indo. Não, não tá, tá indo cheia. Tá indo cheia, tá. Chegou, esse Bom, camarão chegou. completamente sem, sem empanamento, mãe. Eu já mandei voltar melhor que esse. Começou a voltar alguns camarões, tal, em de empanamento. Aí ele não fica do jeito que, que o chefe quer. Diego, eu chefe, vem pra cá. Bruno, vai pro lugar do Diego. Cada um tem a sua liderança, cada um tem, tem o seu jeito de trabalhar. Tem uns que é mais focado, outros nem tanto. Ô Bruno, você lembra a mesa que tu cantou pra mim? Ô Bruno, você lembra qual que foi? É? Era mesa, três fagotini. Tá tudo embaralhado aqui, entendi. Dois isotos, um carbonara, três fagotines. Pô, são dois isotos, um carbonara e três fagotines. Quantos minutos? Uns quatro minutos. Quatro. Estou enrolado. E, e a pauleira vinha e vinha mais mesas e tal, e, meu, começa a vir uma bola de neve, você, você não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Foi isso que aconteceu. Mano, hum, tá cru, chefe. <risos> Faltou só a cozinhar inteiro. Mário, oi! Tá cru. Cruz. Ah, Por que, que você não pega aquela que tá crua pegar, e volta pro forno? Vou pegar, Porque ele não cortou. Vou pegar. É muito engraçado como aqui a gente se perde em erros muito primários. A gente não erra aqui coisas absurdas, a gente erra aqui coisas muito pequenas. E três. Não, Pessoal, você... essa comida vai eu sair vou daqui vou... sozinha? Não, vai você me soltou sozinha? dois e dois. Dois e dois. Três e dois, eu falei três e dois. Agora, então, devolve porque foram dois e dois. Falei três e tem dois. Tem uma mesa de três, dois três dois? e dois. Ok, então, uma e dois. mesa liberada, dois e dois. Alguém marchou essas, essas mesas. E, devolve, não, não tem essas mesas. Aí, é o chefe quem olha. Tem sim, tá aqui. Óbvio essa mesa... mesa três. Dois e dois. Solta essa mesa. Então, c******, mas tu não vai sair daqui sozinho. Faz alguma coisa. Eu dava um pedido ali nas comandas e tal. Ele, Diego, vem cá, o que você está fazendo aí parado e tal? Pô, meu, tô vendo ali, né? As comandas que tinha pra, pra sair. Renan, Oi, chefe. vem pra cá. Ok. Vai pra lá pro lugar com desse. Mas ficar no passe depois de todas as pessoas terem passado, então você já pega o passe com vários problemas. Falta um, faltam dois carbonárias. Falta um só pra uma mesa, cara. Eu confirmei essa mesa três. Não, vezes. a primeira tem um, ó, Primeira mesa, um só risoto e um só... carbonara. Okay. Segunda só um mesa. Só falta... São dois carbonários que eu preciso. Tá, pra Não, soltar uma mesa tá. agora, você precisa de quantos? Só um, correto? É, nas primeira mesas só um, na segunda um. Ok, aqui, Que okay, Agora faltam as entradas. Olha, tô, tô soltando agora. São duas mesas, ok, Renan? Vamos lá, pode levar. A parte mais difícil de estar tá no passe é você pegar as comandas e entender a sequência delas. Beleza? Isso, eu acho uma boa ideia, liberar essas entradas e largar o risoto e o carbonara aqui no passe. Uma boa decisão. Hoje eu vou mandar, chefe, agora. Já vai mandar? Mesmo assim, pode O problema mandar. não vai ser meu se voltar frio, vai ser teu. Vai lá, vou mandar agora sim. Tá uma confusão, tá tudo junto, você não sabe o que que saiu, então você. O, o pior do passe é você chegar e organizar o passe. falta um risoto e um carbonara. Não, cara. Falta um carbonara uma errada. Mas tá, eu confirmei o comando Eu confirmei, eu te vezes. falei aquela vez agora. Na hora é que não, eu cheguei. Um, tá daqui, ó. Oh, Ô, um carbonara, Tá oh, faltando chat. um carbonara, Rô. É Sim, querido, olha só, são dois risotos, oh. tinham dois no passe. Eu falando. Olha que falando? Dá licença. Posso? posso? Ótimo. Dá licença. Oh, Renan, oh. o risoto e o carbonara aqui. que você mandou na mesa 4 era, era os da mesa, mesa, mesa 7. Mas aqui era tá subindo. a sequência que tava. Ah. Você mandou para mesa 4, era um da mesa 7. O que, que eu faço? Era o que completava a mesa 7 e você mandou para mesa 4. Chefe, eu peguei a sequência que tava aqui. Que Presta atenção. Aqui faltava um risoto e um carbonara. O que, que você fez? Liberou para mesa 4. Era do pedido da mesa 7 que vai voltar inteiro porque você mandou para prato errado. Foi um erro que não podia ter acontecido. Eu não podia ter passado uma mesa na frente da outra. Eu quero saber o que, que eu tenho de entrada pra soltar. Me fala o que você eu tenho de entrada, entrada pra soltar. Aqui, ó, você tem de entrada pra soltar. Assim, isso, vê tá o tempo. Aqui. Então, você quer que eu cante pra ele? Daqui. Canta pra não, mim, não. Renan. Calma, Tô mandando pra a casquinha. Vamos lá, Brunão. Tem aqui, ó. Dois camarões, uma casquinha. Eu você me dá de duas dormir. ostras? Agora. Foi uma comanda trocada na ordem que eu não me toquei por isso. Quantas mesas estão esperando a entrada? Quatro, chefe. Quatro? Um de quatro a 10 já foi também. Duas ostras. Foi. Isso é levou 10 agora? Uma, uma casquinha e um camarão. Não, não foi. a não ah, foi. Já tava arriscado aqui, antes de eu chegar, chefe. A 10 não, não foi, foi. E depois que eu errei, que eu fui confirmar mesmo com o chefe do salão a sequência delas. Então esse erro foi um erro que, que eu, pra mim não, não pode acontecer. Renan. Um instante. Vai para as massas. Oi, ok. Amigos, tá? Vai para as massas. Quantos cordeiros para a próxima mesa, por favor? Minuto. Tô resolvendo a bagunça de vocês. Oh, desculpa aquela hora que eu peguei. Aqui. Querido, relaxa. Tá. Tranquilo, tranquilo. Desculpa mesmo. Tenta a cabeça. Um, dois, três. Fagotines frios. Que Calma aí, que eu vou arrumar uma panela grande pra você aqui agora. Aqui, tá aqui, aqui, tá aqui. Ô, Renan. Não, não. só. Você manda essa mesa errada. Depois, quando você tem a chance de aí fazer, você me manda três fagotinos completamente frios. Chefe, foi eu que mandei. A bisque gelada. Foi eu que mandei. Gelada a bisque. Cara, tava quente. Eu botei na panela durante o tempo. Quer provar pra ver se tá quente? Não, chefe, eu acredito. Pode ir lá. Não, não. Então, quer dizer, ferrou com o meu trabalho ali, mas... O que, que falta pra sair um prato de massa aí? Três caras nessa praça e não sai nada. Dá pra um fazer cada prato. O que, que tem dois fagotinos lá? Me fala ali. Por que tem dois, Fagotino? Não, é um só, chefe. Quem é um é? só porque tem dois. Por que vez... tem dois? Montar... Não. Alguém mandou errado, desculpa. Alguém quem? Não sei, eu tô. Eu não peguei o risoto agora, o Fagotino agora, chefe. Quem tá? Ah, você não pegou nunca! Antes não foi você, agora não foi você. O que, que você, tá fazendo? Chefe, tá, você tá fazendo? Você pediu pra ir montar eu montar dois. Pediu, mas é pra montar, porque a primeira mesa era um, um e um, e na segunda voltar. agora... É porque eu vou mandar um gênero agora. Mas é complicado você pegar uma praça que está totalmente desorganizada, você não sabe o que você está fazendo, entendeu? Isso que eu, que eu não gosto, não gosto de pegar praça desse jeito. Vocês não têm vergonha não? Vocês três fazendo esse serviço de merda e ela sozinha me entregando prato? Sozinha! Até agora ela trabalhou sozinha em todas as praças. E está me entregando prato. Uma mesa atrás da outra. Soltando o ponto da carne perfeito, soltando empanado perfeito, e vocês três para fazer três massas. A hora que o chefe me dá esse elogio, de verdade, assim, é um respiro. Dá gás de voltar pro jogo, sabe? Galera, a gente vai fazer uma final diferente esse ano. Todos vocês estão na final. Porque eu acho que a gente não sai daqui até o dia 30 de janeiro. Outro dia tivemos aqui, a praça é nossa. Hoje é os três patetas. Cara, é que um tem que começar uma coisa e continuar na mesa. Não, então, eu peguei... Agora toda hora um tem que estar dando se... de praça assumindo uma coisa... É, gente, calma. Hoje nós somos os três patetas, porque são três bons cozinheiros com três pratos simples e não consegue se organizar no serviço, entende? Se vocês não estão conseguindo comandar uma praça, como é que vocês pretendem comandar a cozinha na final? O pessoal só quer discutir, só agora fazer que é bom lá. Pessoal, um carbonara e um e pode parar agora. Coisa desorganizada no começo, no final virou uma zona. Ah, eu Fiquei chateado, tô chateado. Uh? verdade, eu já fiquei chateado. Para um de vocês, o sonho de estar na semifinal acaba aqui hoje. Lembrando que eu quero que vocês pensem muito no serviço de hoje, mas principalmente na liderança que vocês tiveram. Não só aqui no passe, mas na praça de vocês. Vão lá para trás e voltem com dois nomes para eliminação. Sim, certo. É, o serviço de hoje foi, foi bastante conturbado pelas mudanças nas praças. E se eu errei, foi por conta de algum acidente que acontece. Eu dei o meu melhor hoje. Eu vou me auto indicar vou me indicar, porque, cara, não consegui trabalhar na bagunça hoje. É, não fiz um trabalho correto hoje. Uh, fiquei perdido em algumas praças, tal fui lá pra frente também, tinha um monte de comandos que eu não sabia o que, que eu tava fazendo ali, qual que eu que, eu, que tinha saído primeiro, o que, que eu teria que mandar primeiro, o que, que eu teria que pedir para meus companheiros mandar. Tô cansado fisicamente. Pô, cabeça também, tá tudo a mil, entendeu? Realmente o desgaste físico é muito mental, é muito, entendeu? Não consegui focar. Eu me indico por conta disso também, não tive uma voz ativa. Eu nunca vou, meu, gritar com vocês, pá, pá, pá, não. Que esse é meu jeito de ser, tá? E, e eu, eu me autindico por conta daquele erro que eu tive lá na frente, do risoto, da massa. Ele também se perdeu alguns pontos, estava trazendo algumas massas tal, voltava. Na hora do passe também ele não teve um um desempenho na liderança, né? O que o chefe falou que eles estão julgando hoje mais liderança. Meu o erro que eu tive ali na frente, é, nas comandas, foi um erro que não podia ter acontecido. Eu não podia ter passado uma manza na frente da outra. Então, eu me autoindiquei até para poupar uma uma discussão que, que poderia ser ruim e eu não gosto disso. Eu fico feliz quando as pessoas se auto-indicam, demonstra maturidade, demonstra maturidade pessoal, é no jogo. Na liderança, eu acredito que você fez um bom trabalho, ah, o Bruno fez, eu acredito que eu tenha feito, realmente a parte pecou mais para os dois. E realmente pela chefia e comunicação, tanto o Renan quanto o Diego tiveram sérios problemas. Sim, mas só pode, é um não pode. É, que pode... Sexo dos não, eu... eu, é, eu me... vai, vai Renan eu... e vai Diego, não, não, não. mas se ele quiser mandar embora ele vai, gente. De novo, ninguém sabe, né? Se indicam os dois, mas... O chefe tem a visão total, de repente, vai eu? Sinceramente, eu não sei quem que vai, que vai sair hoje. Os dois trabalham muito bem, mas os dois erraram bastante hoje, assim como o Rodrigo errou. Então, só lá na frente pra saber. Mais um participante deixa hoje a cozinha do Hell's Kitchen. Quem vai tirar o doma na reta final do programa? Vocês já pararam para pensar em tudo que já aconteceu com vocês desde a primeira vez que a gente se encontrou, desde a primeira prova, primeiro serviço de jantar, uhum. vocês foram resistindo, vocês foram lutando e vocês chegaram até aqui. Eu lutei muito, eu acho que eu sou um bom cozinheiro, tenho capacidade de chegar aí na final. Vocês chegaram até aqui porque a gente escolheu essa profissão, uma profissão onde a gente, às vezes, não sabe nem separar muito bem o lazer do trabalho. Pelo menos comigo é assim. Eu me divirto trabalhando e eu trabalho me divertindo. E eu tenho certeza que com vocês deve acontecer a mesma coisa. Sim, Chefe. E se vocês resistem e ainda estão aqui, é porque eu tenho certeza que vocês fazem isso com muita paixão. Obrigado, Chefe. Eu não tô aqui brincando. Eu faço isso pra viver. Eu dependo do meu trabalho. É. É o que eu mais amo fazer. Eu só tenho lugar para quatro de vocês na semifinal. Quem que o grupo escolheu para eliminação? Eu indiquei, chefe. O Renan também se indicou. O grupo concorda com a decisão? Sim, chefe. Eu frisei bastante hoje que eu ia focar muito na questão da liderança. Porque eu tenho que saber que cada um que avança nessa competição, cada um que vai chegar nessa final tem condição não só de cozinhar, como liderar uma cozinha, porque é isso que vocês vão fazer na final. Vocês vão formar equipes, vocês vão definir um menu, vocês vão liderar os cozinheiros para servir os clientes desse restaurante e definir quem vai ser o grande vencedor. E realmente hoje, eu não senti muito isso de vocês dois. Diego, por que, que você acha que tem que estar nessa semifinal? Hoje não foi o meu melhor dia, né? Eu sempre falo que é bom a gente focar, a gente tem que focar e tal. Eu não foquei. Então são três. Pessoal, essa comida vai sair daqui sozinha? Não. Vai cortar sozinha? Dois e dois. Dois e três dois. Três e dois, eu falei três e dois. Agora então devolve porque foram dois e dois. Falei três e tem dois. Tem alguma mesa de dois três dois e dois? dois. Ok, três tem alguma dois. mesa liberada dois e dois? Não tem. Óbvio essa que tem. Mesa, mesa não. Mesa três. Dois e dois. Solta essa mesa. Então, c******, mas tu não vai sair daqui sozinho! Faz alguma coisa. Uh, nas minhas massas ali também não saíram como o senhor quis que saísse. Fui lá ajudar o, o Bruno, aí daí começamos a, né, a fazer o serviço certinho e tal. Só que, chefe, eu tenho que ser real comigo mesmo, entendeu? Hoje não foi meu dia eu espero que o senhor é que tome essa decisão. E Renan, por que eu devo levar você para a semifinal? Bom, chefe, assim como o Diego, hoje eu cometi alguns erros que, que não podem ser tomados com, do, na frente de uma cozinha, que é trocar uma mesa, que foi... Por mais que esteja conturbado, eu tenho que conseguir vencer essa... Essa, essa essa bagunça. Aqui faltava um risoto e um carbonara. O que, que você fez? Liberou para a mesa 4. Era do pedido da mesa 7, que vai voltar inteiro, porque você mandou o Sim, eu venho desde o começo do programa e eu me separei muito. Eu cresci muito quanto cozinheiro e quanto pessoa, chefe. E assim, é... eu quero ficar. Mas eu quero ficar se for justo de eu ficar, entende? Eu quero ficar se hoje eu fui... Um, não fui o pior no serviço, entende? Porque assim, se eu ficar e tiver feito um, um trabalho que não mereça de eu ficar nessa, nessa semifinal, eu não gostaria. Renan... É Obrigado. Valeu, galera. O Hell's Kitchen me trouxe muitas coisas boas. Eu consegui pedir ano um noivado. Eu espero ser convidado pro seu casamento. Claro. Só não me chama pra padrinho que eu não quero gastar muito no presente. <risos> Pode deixar, tia. Parabéns. Obrigado. Valeu, galera. Te amo, Cara, Ana, pode esperar que eu vou chegar e vou dar um abraço muito forte nela e dar muito beijo. Eu tô com muita saudade dela de verdade. Já temos os quatro semifinalistas. Parabéns. Obrigado, Obrigado. chefe. Vamos descansar, que vocês merecem. E eu quero vocês um pique total, um gás total, força total nessa semifinal que vai definir os finalistas do Hell's Kitchen. Obrigado. Obrigado. Sim, Obrigado. Chefe. Obrigado. Os participantes terão ajuda de assistentes misteriosos na cozinha. Meu Deus do céu! Meu pai, e o chefe refresca a memória dos semifinalistas. Pessoal, hoje eu vou escolher quem de vocês vai para a final e eu já tenho quase 20 minutos de espera na primeira mesa. bom pessoal, tem ovo cozido no menu? A gente serve carne de porco cru aqui. Pessoal, pessoal, vocês estão quase na final! É no sábado que vem... Rodrigo, você não pegou nada, meu bem. Eu não vou brigar com você agora. O programa que fere até os melhores cozinheiros. Cortei. Na tranquila. Ih, parceiro, pode tu poder ter perdido o dedo, que ia estar dando <risos> Velho, quem está colocando essa p... no fogo aqui do lado? Vai. Vai.